Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Tamer. Nosso tema de hoje, o poder das palavras. Vamos ver o que são as palavras para que servem, a importância das palavras, jeito errado de utilizá-las, o jeito certo. Cinco dicas para você fazer bom uso das palavras. Vou começar com uma dica do Tamer: abre aspas, seu discurso é a expressão literal da sua vida, fecha aspas eu vou começar então definindo o que é a palavra o que são as palavras As palavras são símbolos por quais nós traduzimos e compartilhamos a nossa experiência então palavras são instrumentos da comunicação humana diga-se leia-se a sua comunicação intrapessoal isto é as coisas que você diz para si mesmo para si mesma e da sua comunicação interpessoal que são as coisas que você diz para as outras pessoas e para o mundo isto é isto são as palavras mas não é só isso as palavras são também instrumentos da criação instrumentos de criação isso é muito importante que você saiba que você se ligue nisso então as palavras não são apenas não são um mero instrumento de comunicação elas também não são não existem para ser utilizados sem consciência ou sem responsabilidade é muito importante ter consciência ter responsabilidade no uso da palavra porque a palavra é também um instrumento de criação e por que isso porque pela palavra nós criamos e comunicamos ou seja pela palavra se criam e se comunicam se criam por exemplo os, seus, os nossos aprendizados, então tudo que nós aprendemos, aprendemos pela palavra. Seja essa palavra dita, seja verbal, seja não verbal, ok? Seja esse discurso verbal, seja esse discurso não verbal. São formas de comunicação. Mas a palavra dita, a palavra falada, como também a palavra escrita, se liga nisso, porque a palavra escrita é uma espécie de é, materialização. Você, quando escreve qualquer coisa, você está materializando aquilo que foi escrito, aquilo que está sendo escrito. Então o, os nossos aprendizados advém da audição cara daquilo que é dito. Então é a partir do que é dito que a gente aprende que a gente dá significado às coisas. os enquadramentos, os significados que nós damos à nossa experiência vem da linguagem, vem da fala. é através da linguagem que nós construímos os nossos o nosso modelo mental, a nossa visão particular do mundo filtros de linguagem são elementos imprescindíveis muito importantes na constituição da nossa do nosso modelo mental da nossa visão de mundo e não só na hora da gente criar nosso nossa visão de mundo mas na hora da gente comunicar a nossa visão de mundo então a gente usa a linguagem para dentro digamos assim para falar com a gente para comunicar o mundo para nós mesmos e nós usamos a linguagem para comunicar o mundo para os outros para comunicar o nosso mundo interno para o mundo externo para as pessoas que estão do lado de fora e a constituição do modelo mental aquilo que está ali dentro do seu modelo mental as coisas que você diz para você mesmo ou para você mesma controlam um mecânico, controlam a sua atenção controlam é, a sua criam a sua vida porque se liga numa coisa os meus as minhas decisões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 o resultado da sua vida aquilo que acontece na sua vida por isso eu disse antes que a, o seu discurso é a expressão literal da sua vida então ele cria a sua realidade mas não no um sentido mágico não é isso não é que eu vou falar abracadabra não é isso né eu não vou dizer abracadabra o negócio vai acontecer o que acontece é que é, a, o meu modelo mental é controlar controla e é controlado pelo meu sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Então o SARA vai se mover, o SARA é um mecanismo do tronco cerebral cuja função é controlar a nossa atenção, controlar o nosso foco. E o SARA vai funcionar a partir dos conteúdos do meu modelo mental, mais especificamente das minhas crenças e valores. Então são as minhas crenças e valores que estão contidas no meu modelo mental, que estão sustentando o meu modelo mental, que vão controlar a minha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 Isso está no seu modelo mental. E como é que você constrói o seu modelo mental de novo? Pelas coisas que você ouve. Pelas coisas que você ouve de pai, pelas coisas que você ouve de mãe, de professores. Eu falo sempre do tripé da fudência. Quem é o tripé da fudência do ser humano? pais religião e escola. Onde é que o indivíduo é doutrinado na vida? Em casa, na escola e na religião. E você pode escolher a ordem. Os pais vêm primeiro, obviamente, por razões óbvias. Depois dos pais, bicho, o indivíduo é doutrinado onde aonde onde que ele é doutrinado em que contexto que em, em que contextos que acontece a doutrinação na escola e nas igrejas qualquer coisa qualquer modelo de religião que tenha um dogma que tenha uma um códice é ali que o indivíduo é doutrinado então doutrinado como por onde por onde que você doutrina as pessoas pela palavra porra como é que hitler Quase que destrói o mundo, destruiu, destruiu a Alemanha, matou 6 milhões de judeus. Como é que ele conseguiu isso? Doutrinando as pessoas. Como, Tamer? Através da fala, através da palavra, do uso eficiente da palavra. Ele fez um mau uso, é óbvio. A finalidade para a qual ele utilizava a palavra dele era, era nefasta, era absurda, é óbvio. Mas ele tinha um poder de, de, de, de, de uso da palavra, um uso inteligente da palavra, que porra ele, ele não conseguiu o que conseguiu atuar, era um, um indivíduo medíocre até que ele chegou na posição que chegou. E quando chega lá na posição que chegou, cara, ele fez o estrago que fez, como o Tamer, através do uso da do uso inteligente da palavra. O problema é que as pessoas usam a inteligência ou para o bem ou para o mal. A ferramenta é a mesma, bicho. Eu falo para os meus alunos aqui que é, o maior instrumento das relações humanas é a comunicação então quem domina dominar a arte da comunicação é uma necessidade de vida porque se a vida é em grupos se a vida é se o ser humano é um ser social logo dominar a arte da comunicação é fundamental para as pessoas se elas querem é, viver bem né? ter uma vida ter uma vida boa então é preciso dominar isso e há muitas pessoas que dominam e usam para o bem e pessoas que usam para o mal a comunicação simples assim porque que você acha é, eu tô dando exemplos aqui que me ocorrem ok é, por porque que a igreja universal é a maior igreja né pentecostal do mundo porque que ela cresceu por causa das habilidades de comunicação do Bispo Edir Macedo que é um puta comunicador ele é tão bom comunicador que o Silvio Santos é, em certa ocasião foi assistir a um culto a, foi o, o Silvio Santos foi a, a Igreja Universal negociar a multa do Ratinho o Ratinho tinha deixado a Record foi para o SBT e, e incorreu numa multa, numa alta multa, numa, numa multa é, de, de valores altos. E aí o Silvio Santos foi negociar essa multa com o Bispo Macedo, que é dono da Record. Só que o que, que ele fez? Ele chegou mais cedo para assistir, assistir ao culto. E ele ficou impressionado com as habilidades de comunicação do Macedo, tanto assim que ele comprou uns CDs, na época, de pregações do Edir Macedo, e o Silvio Santos ia para o trabalho, vinha do trabalho, Escutando os CDs do Edil Marcelo. Isso foi reportagem da ou da Istoé, sei lá, há muitos anos. Porra, na época do Ratinho, que o Ratinho, acho que foi em 1998. Enfim, isto é capacidade de comunicação. Este é o poder de comunicação. Papa Francisco, é, que tem uma. uma, uma que está mudando a história da Igreja Católica, o faz como? Através da fala, através do poder de comunicação dele. Então a palavra tem muito poder tem poder de criação principalmente quando ela é quando ela é revestida envolvida em emoção uma palavra dita com emoção é uma coisa muito poderosa muito poderosa você que é pai você que é mãe precisa ter este cuidado porque quando você diz alguma coisa para os seus filhos é, já é para eles lei quando você diz com uma com emoção aquilo impacta profundamente a psique dos seus filhos, cara, definitivamente, aquilo entra. Então você precisa estar ligado nisso. Para você ter uma, uma ideia da importância da palavra, a palavra é tão importante que ela é utilizada para curar nas terapias. Como é que se faz terapia através da fala, a psicanálise que é a mãe das terapias, qual qual é o maior, o, o único, né? Enfim, instrumento de trabalho da psicanálise. E a livre associação de ideias, que é a fala do paciente, e a interpretação do analista, que ele vai dizer através da fala. Então a psicanálise usa a linguagem da pessoa, do sujeito, do, do, do, do, do paciente. A psicanálise usa a linguagem do paciente para curar. É, queridão, queridão. Não há psicanálise se não houver, se não houver discurso, se não houver palavra. O paciente há que manifestar necessariamente. Através da livre associação de ideias, os seus conteúdos neuróticos. É assim que a psicanálise se dá. Senão não haveria psicanálise. O paranalítico, como é que o paranalítico, o paranalítico lê é esse, paciente e analista, o paranalítico, como é que vai trabalhar o paranalítico sem a linguagem? Impossível. Impossível. Então, a mesma palavra, a mesma linguagem que é feita para adoecer o indivíduo condicionar o indivíduo através do tripé da fudência palavras ditas por paz religião e, e, e escola você pega um adolescente bota o adolescente na universidade bota o adolescente na faculdade sobretudo nas faculdades brasileiras o que vai acontecer com essa adolescente ele é doutrinado dentro das escolas foi aí que o que os militares do Brasil se fuderam porque eles se fuderam eles resolveram brigar no, no, no na bala né no no, no, na, no confronto de rua e eles esqueceram das universidades Onde os comunistas estavam, enfim, os comunistas, os esquerdistas estavam é, é, é, doutrinando os jovens né, que no futuro seriam o que hoje é o PT, essa galera aí, sem nenhum posicionamento político, ok, gente? É uma, isso é histórico. Então, é, a fala é poderosa. A fala, é, nós, é, comunicadores, nós da, da, da, do treinamento de, de pessoas treinamento de pessoal a gente considera as palavras profecias autorrealizadoras ou autorrealizáveis porque de novo porque elas constituem o seu modelo mental então se ela constitui o seu modelo é a partir dali que você vai agir é a partir dali que você vai operar segundo a tradição cristã o universo e todas as coisas foram feitas pela palavra. É só você olhar lá o, o, o Gênesis, logo lá no, lá no início, você vai ver isso. É um dos nomes de Jesus. Jesus, claro, é o mito maior do cristianismo, né? É o ícone maior do cristianismo, embora ele não tenha sido cristão. Isso é muito curioso. E aliás, cá para nós, alguns aqui que estão nessa live, é, Jesus fazia completamente diferente do que os cristãos fazem hoje, né? A quem diga que Jesus é gente boa, Jesus é o cara. O problema é o fã-clube. Eu, eu concordo. Então, um dos nomes de Jesus é o verbo. É, Jesus é tratado como verbo dentro da tradição cristã. Mesmo que você não creia em Jesus, mesmo que você não creia na, na, no texto literal da Bíblia, é uma, é uma metáfora para quem não crê, né? Então... É, o fato de dizer que tudo foi feito pela palavra, que o universo foi feito pela palavra, que o homem foi feito pela palavra, mesmo que você não creia no cristianismo, nem na Bíblia, é uma metáfora, bicho, é uma grande metáfora, é uma chance, porque não é só no cristianismo, outras tradições, inclusive mais antigas, alertam para o poder criador das palavras, a Bíblia é cheia de referências nesse sentido, eu estou citando a Bíblia como um livro é, religioso, no ocidente muito conhecido né eu não tenho nenhuma parte com a bíblia nem com o cristianismo não tem compromisso com isso não sou religioso enfim é só uma citação então há outras tradições mais antigas do que o cristianismo que chamam a atenção do ser humano do homem para o bom uso da palavra hoje o, o que é uma etnia africana os, os povos o, o povo de africano né os nigerianos etc consideram o uso irresponsável da palavra uma lepra da linguagem. Olha que coisa interessante. Eu estou falando de um povo que é muito mais antigo, é, vem muito antes do cristianismo, né? só para citar uma outra referência. Os judeus que vêm antes do cristianismo, de onde o cristianismo, que é o berço do cristianismo, né? falam da importância do uso responsável da palavra. Então, de novo, os Yorbas consideram o uso irresponsável da palavra uma espécie de lepra da linguagem. Eu acho isso sensacional, bicho sensacional falar demais porra, é um negócio sobretudo quem não sabe o que, que tá falando as crenças valores e visão de mundo dos seus filhos dos seus filhos você quer é pai você quer é mãe é constituída pelas suas palavras mesmo que você não dirija a eles a sua a sua fala se liga no que eu vou dizer aquilo que você diz para eles obviamente impacta na psique deles na psique deles como que era e, de novo, na construção do mindset deles, mas não precisa você dizer para eles. Aquilo que você diz rotineiramente para os outros, para sua mulher, para o seu marido, enfim, o seu discurso usual é assimilado pelos seus filhos através da modelagem, do processo de modelagem, que é um processo de aprendizagem acelerada. Querido, não, queridona, é a rápida, seu filho e sua filha aprendem rápido com o que você diz. Então, atenção, suas crenças sobre família vão passar para os seus filhos. Mas, então, vamos lá. A autoestima deles, o, o, o significado que eles dão ao amor, senso de pertencimento, senso de merecimento, que eles tiram do, do discurso que você tem, que você usualmente diz para eles. É, o conceito que eles têm da vida, da carreira, do trabalho, o conceito que eles têm de dinheiro, se eles lidam bem ou mal com o dinheiro, eles aprendem de quem? De você que é pai, que é mãe, das coisas que eles ouvem vocês dizerem. Você que fica reclamando o tempo todo que tá na merda, que não tem dinheiro, que tá fodido, que não sei o quê, Aí é muito provável, a menos que aconteça um, um fenômeno, né, bicho? Mas é muito provável que os seus filhos repitam esse modelo de que tá fudido, de que tá na merda, que a vida é uma merda, que a vida não tem, porque estão fudidos lá pra... Pessoas competentes, pessoas com toda a qualificação para ganhar dinheiro, pra... enfim, para ter uma vida confortável e digna e não conseguem por causa de um modelo mental. Porra, Tama, mas que mágica? Não é mágica, caceta. Acabei de falar. O modelo mental controla o foco da pessoa, controla a atenção da pessoa. Não é uma, uma, uma questão de mágica, é uma questão de estrutura cerebral através do sistema ativador reticular ascendente que me referi no início. Então essas crenças vão guiando a maneira do jeito funcionar. Crenças sobre relacionamento, sobre casamento. A ideia formada que seus filhos têm sobre casamento sobre relacionamento homem-mulher, eles tiram da onde? Você acha que eles tiram da onde? De casa, porra, das coisas que você... não só da vida que você vive com seu marido com a sua mulher, mas das coisas que você diz, bicho. Então você que é mulher, você que é mãe, você que é pai, é, nunca é, compartilhe com seus filhos os problemas conjugais que você tem, as crises conjugais que você tem, sabe? E isso é um problema seu com seu marido ou com a sua mulher, seus filhos não tem nada com isso, cara. Você fica falando essas coisas e construindo na visão de mundo da, da, da criança, da pessoa, enfim, informação, crenças, valores, uma visão de mundo, muito complicada, bicho. Então veja, olha o poder da palavra. Qual é o problema da palavra, também? A palavra, além de construir o um modelo mental, ela desperta uma emoção em você. E esse aqui é, é o problema. Aquilo que é dito, aquilo que você diz para você, desperta uma emoção. E as emoções, elas paralisam, elas são potencializantes ou são limitantes. Ponto. Então, a partir daquilo que você diz pra si, você entra num estado emocional limitante ou num estado emocional potencializante. Depende do que você diz pra si. Experimenta, queridão queridona, pegar de manhã lá, 01, um, hora 1, 01, 0 hora, que porra é essa? Esse jornal que tem 4 horas da manhã. Hora um, Hora um ainda, ainda não é o pior. Liga o RJTV 6 horas da manhã para tu ver que merda que é aí tu liga aquela merda antes de sair de casa tá se arrumando para trabalhar cansei de fazer isso tava me arrumando para academia então olha que coisa maravilhosa eu ligava ali o o, o Fachel, que eu gosto muito dele das passagem profissionalmente né eu admiro muito o trabalho dele ele é aquela galera que trabalha com ele é, que eu não acompanho por razões óbvias que eu vou dizer aqui e aí, bicho, eu ligava aqui pra acordar, né? Porque seis horas da manhã eu tô acordando ainda. Né? Funciona um pouco diferente. Eu questiono até se eu sou realmente um cara competente porque eu não acordo cinco, cinco horas da manhã. Eu não faço parte do clube dos cinco e nem tomo banho de água gelada. Morou dentro de, de, de banheira de água gelada. <risos> Bicho, aí você levanta, liga aquela porra ali, aquele hora 1, um, aquele hora 0, o RJTV. O qual é o conteúdo do noticiário do Rio de Janeiro? Só desgraça. Ou é roubo ou é assassinato. É só o que tem ali. Como é que você se sente? Como é que você sai para trabalhar escutando aquele monte de desgraça que é dito no jornal? Porque as palavras alimentam a sua alma, alimentam o seu espírito, bicho. De coisa boa, de coisa ruim. Ou você tá botando lixo para dentro, ou você tá botando coisa boa para dentro, porra. Como, também É através do que você ouve, Cacilda. Então, cuidado com o que você... Deixa eu contar uma coisa para você. Quem me segue aqui sabe que eu tive uma hemorragia cerebral há quatro anos. E eu tô, eu tô falando de sério que eu vou dizer pra você. Você acredita se você quiser, eu tenho testemunhas do que eu vou dizer agora. Na véspera do, meu, do, do AVC que eu tive, por volta das 21h30, 22 horas, eu estava trabalhando, tinha acabado de trabalhar, eu e uma amiga fizemos uma chamada de vídeo aqui, eu disse para ela assim, gente, eu juro por Deus, eu disse para ela, sim, ah eu, eu, eu, vou, eu tô a ponto de dar um troço, eu vou dar um troço. Quando eu falei aquilo, queridão e queridona, eu acabei dizendo no início que a palavra dita com emoção, mais poderosa ainda. Na hora eu senti uma emoção diferente e eu falei para mim mesmo, na minha cabeça, na minha cabeça eu falei para mim, fodeu. Eu não podia ter dito isso, com a emoção que eu disse. Isso, 9 h meia da noite, 10 horas da noite, no outro dia, 6 e 54 da manhã, sentado aqui onde eu estou falando com você, eu tive uma hemorragia. Tá, você senhora dizendo que tem uma... o cara não estou dizendo nada. Tô te contando um fato, você acredita no que você quiser. Isso é um fato. Eu disse o que disse à noite, 9h30, 10 horas da noite, no outro dia, 6h54 da manhã, eu tive uma hemorragia cerebral sem ter nenhum histórico, nenhuma justificativa para ter aquilo, porque eu não sou hipertenso, não sou diabético, não sou fumante, não sou sedentário, eu não sou atleta, nem levanto 5 horas da manhã, nem tombo gelado, mas não sou sedentário. Enfim, eu não tinha histórico, eu não tinha um, um, um aneurisma eu não tinha uma, um, um problema estrutural da mente, um cavernoma, um angioma, enfim, hipóteses que foram levantadas para eu ter tido o tal do AVC. E agora, queridão, não, querido, não. Então as coisas que eu falo para você é que eu não tiro da bunda não viu? Eu tiro da minha experiência pessoal e eu tiro da ciência. Então muito bem. Nós estamos falando hoje sobre o poder das palavras é um tema sugerido pela Patrícia. Então, nós estamos falando sobre o que são as palavras, o que não são, para que servem, a importância das palavras, o poder das palavras, jeito errado de usar as palavras, jeito certo de usar as palavras e eu vou continuar falando agora sobre o seguinte. Observa o que é o poder de uma palavra no discurso, observa a vida. Você talvez conheça uma pessoa pessimista na sua vida, porque é o que mais há, né? Então, observa o discurso e a vida do pessimista, não é só o discurso, não é só o que ele fala. Observe o que ele fala e a vida que ele tem. Observe o discurso e a vida do praguejador, da pessoa que fica praguejando os outros. Observe o discurso e a vida do maledicente da pessoa que fica falando mal de todo mundo falando mal dos outros observa isso é, Não é possível que você não tenha na sua vida uma vizinha alguém alguém que fica falando mal do vizinho mal do filho do vizinho que eu um não sei o que que a vizinha não sei o que Observe isso observe o discurso e a vida daquele que da pessoa que fica se queixando o tempo todo hoje nós pusemos aqui no, no nosso Instagram um post que diz assim, abre aspas, toda queixa é uma rebelião contra a lei do progresso, fecha aspas. Esta fala é de Helena Blavatsky, uma das maiores ocultistas do século XX. É uma mulher muito respeitada, que tem uma obra respeitada no meio ocultista esotérico. Então se liga nos exemplos que eu vou dar a você. No G1, procura aí que depois você vai ver. Matéria de 31 de 5 de 2017. Uma professora de Curitiba fez um experimento com os alunos dela usando dois potes de arroz cozido na mesma quantidade. Então ela pegou, ela mandou cozinhar arroz na mesma quantidade, botou aqui, botou aqui. Né? Um, um em cada pote. É, no primeiro pote, ela pediu para que as crianças começassem a, a dizer palavras de maldição, amaldiçoar o arroz. Assim mesmo. Você é burro, você não serve para nada, você não é imprestável, um você não consegue fazer nada de bom na vida. Assim, as crianças falavam isso com o arroz. Sabe o que aconteceu? Esse arroz embolorou. O outro pote, que ela chamou de pote do amor, as, as crianças começaram a falar para o arroz as palavras que elas queriam ouvir dos pais, dos professores da sociedade. Palavras de amor, que elas, as crianças gostariam de ouvir. Sabe o que aconteceu com o arroz? Ele foi fermentando naturalmente. Essa pesquisa, dessa professora e tantas outras que foram feitas, tem base no trabalho do professor Emoto, que era um japonês, que morreu em 2014, infelizmente. E o professor Emoto é, fez é, pesquisas com moléculas de água. O que, que ele fez? Ele percebeu que os cristais da água, os cristais formados na água, se modificavam a partir dos estímulos externos, isto é, a partir das palavras das pessoas. Claro que a comunidade científica levava o professor Emoto na sacanagem, como leva a PNL na sacanagem, como leva tudo na sacanagem, né? Porque a comunidade científica não consegue enxergar além da viseira. Eles vão ali e não conseguem... Moral da história, eles dizem que não é ciência, eles questionam. Então, eu, eu também digo sempre, eu não questiono a origem do fenômeno. Eu questiono o fenômeno. É fato, é fato. As moléculas de água tiveram transformação? Não tiveram, então foda-se. Eu não quero saber se a é ciência aceita como ciência. Foda-se. A professora ali de Curitiba, a professorinha simples com os aluninhos dela, do ensino fundamental, fez a pesquisa, funcionou, funcionou. Então foda-se. Eu não quero saber se é ciência, se não é ciência. Há fatos que provam o que eu estou dizendo aqui. Agora, se você só acredita na ciência, é um problema seu. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: aliás, o professor Emoto ia montar no Brasil no sul um instituto um instituto para fazer pesquisas da água, ele morreu antes. O ser humano quando nasce no início da sua vida, 75 a 80% do seu corpo é composto de água. No fim da vida 50%. O ser humano na idade adulta tem 60% de água no, na composição do seu corpo. Então aí você escolhe o que que você vai falar para vocês, você Não é como é que você vai trabalhar a água do seu corpo, bicho, se, sabe? A partir das coisas que você diz, porque isso está provado. A, par, a partir de experiências. Para vocês terem uma ideia, o sétimo módulo da Jornada da Plenitude, que é o meu treinamento online, é claro que a gente dedica é, na jornada. Toda a jornada da, da Plenitude é dedicada, à metade dela, à comunicação intrapessoal, metade dela à comunicação interpessoal. Mas há um módulo inteiro sobre palavras, sobre o uso das palavras. É, sobre as palavras enfraquecedoras e sobre as, as palavras fortalecedoras, sobre perguntas que resolvem problemas. Palavra! Palavra, porque as palavras são instrumentos de comunicação. Isso para vocês verem o, a importância do uso da palavra, de saber ouvir a palavra, saber ouvir é, e filtrar o que, você, o que você vai deixar entrar né, no seu modelo mental, para construir o seu modelo mental, para alimentar o seu espírito e lidar com as moléculas de água do seu corpo, ou para usá-las no sentido de comunicar bem o mundo para os outros, para si mesmo e para os outros. Então, jeito errado de usar a palavra, reclamar da vida reclamação, qualquer tipo de reclamação. Deixa eu falar uma que eu para você, querido, Reclamar não resolve nenhum problema, OK? Eu nunca ouvi dizer da mesma maneira que você não faz mágica dizendo coisas boas. Perlim pim pim. Não. Isso não acontece. do mesmo jeito, quando você reclama da vida, também não vai acontecer um de que não vai, não vai mudar nada. Vai piorar, porque o seu tronco cerebral, o teu SARA, a tua atenção, o teu foco vai ficar concentrado naquilo que é objeto da sua reclamação. E sabe o que, é que você vai acontecer? Sabe o que, é que vai acontecer? Você é atraído por aquilo. Não é que você atraia, é pior. Você é atraído por essas coisas. Por que, é Mágica, não, de novo. Sara, depois você estuda aí o que é o Sara, vai procurar na internet. Sistema ativador reticular ascendente. É o sistema ascendente ativador reticular. SAR, foda-se tanto faz aí você vê aí o que isso significa você é atraído por aquilo que você reclama logo você traz a sua vida vira uma manifestação daquilo que você reclama fofoca eu fico muito impressionado que as pessoas ainda se deem a fazer fofoca a fofoca de novo é uma espécie de lepra da linguagem lepra da linguagem amaldiçoar os outros eu adoro amaldiçoar os outros Nossa Senhora Queridão, querido, não é, não vou falar para você. Pergunta se eu faço. Faço não. Sabe por quê? Vou falar para você por quê. Que quando você amaldiçoa os outros, o primeiro que sai de dentro de você. Então essa emoção da maldição que você lança para os outros, isso gera uma emoção. Palavras geram emoções, ok? Se liga nisso. As palavras advêm da emoção, ok? O estado emocional gera uma palavra X, uma qualidade de palavra. Se você tá feliz, você vai dizer coisas boas. Se você tá triste ou tá puto, você vai dizer coisas que não são boas. É assim E vice-versa. Dependendo do que você ouve, você dispara um estado emocional. Então, amaldiçoar os outros, aquela, aquele, aquela emoção que leva você a amaldiçoar os outros, está saindo de dentro de você, bicho. Só as moléculas de água vibrando no seu corpo aí. É que não, querido. acredite se você quiser. Tá? E depois você procura na internet, professor Emoto. o Emoto é o nome dele, mais especificamente. o Emoto. M-A-S-A-R-U Emoto, M -A -S -A -R -U, Emoto com E. Pô, você procura aí. Então, eu adoro amaldiçoar os outros, mas eu não amaldiçoo, não se disser por eu também amaldiçoa não é verdade Então dicas para você outra coisa que eu vou dizer para você as religiões ou melhor esquece a religião as práticas religiosas ancestrais os indígenas os celtas os rituais deles inclusive os cultos afro-brasileiros inclusive os africanos em África os rituais que eles utilizam que eles fazem para as mais diversas finalidades de cura etc etc etc fazem uso da palavra que eles chamam de ofo é a palavra é o poder da palavra é que tá pensando tá vendo é brincadeira praga praga de mãe eles dizem isso aí é verdade bicho joga uma praga no seu filho estão fodidos por resto da vida fora a praga que você não joga né praga praga no sentido da praga mas você amaldiçou o seu filho, bicho. Quando você diz que seu filho não presta pra porra nenhuma, que seu filho não serve pra porra nenhuma. maldição em que sentido, também? Na visão, na autoestima que ele constrói, na visão que ele constrói, ela, dela mesma, dele mesmo. É assim que funciona. Então, muito bem. Dicas para você lidar bem com o seu discurso. Se você não tem uma coisa boa pra dizer, calhe a sua boca, queridão, queridona. Fica quieto, fica calado. Fica quietinho, só no coração. Só no coração, que já é uma merda. Porque aí... Se você quiser falar bobagem, só no coração você, você contamina a si próprio. Você não está contaminando os outros, entendeu? Então só no coração, só... Número dois, não fale mal de ninguém. Mesmo que o seu discurso seja baseado em fatos. Escuta o que eu estou falando para você. Você viu alguma Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei nem se eu podia contar isso aqui, cara. Quando eu era adolescente... Eu tinha uma eu tinha uns amigos, um amigo, uns amigos, né? Coisa de criança, de adolescente ali e tal. E eu tinha um amigo, claro, um, um amigo não, um coleguinha ali de, de da rua, a gente jogava bola, brincava junto. No, no nós nos conhecemos muito muito meninos ainda, sei lá, 10 anos, 8 anos, 10 anos. E quando eu já era maior, por volta dos meus 15, 16 anos, eu tava voltando da igreja. Eu era eu era evangélico naquela época. Eu tava voltando da igreja entrei numa rua naquela época você andava você andava muito tranquilo na rua era outra não era Rio de Janeiro era uma outra cidade muito tranquila num outro estado e tal eu não vou dizer o nome do estado aqui mas, enfim para não dar muito mais informações e aí cara eu entrei numa rua que era uma rua deserta não é para cortar um caminho era um caminho que eu fazia sempre quando quando o meu tempo estava, tava enfim quando eu estava com pressa muito tranquilo muito sossegado bicho quando eu virei a esquina com a Bíblia debaixo do braço, quando eu virei a esquina eu dei de cara com é com a mãe desse meu amigo dentro do carro atracada com o irmão de um professor meu que era vizinho nosso. a gente morava numa rua aqui esse esse, esse, esse camarada esse meu meu professor que era irmão desse jeito eles moravam todos na mesma casa eles moravam na rua ao lado eu vi a mulher atracada com ele ela me viu e ele me viu também eu não sei se ele me conhecia eu conheci porque ele era irmão de um professor meu como eu disse ela me conhecia, claro que eu brincava com o filho dela Eu frequentava a casa dela Pergunta se eu falei isso pra alguém Ou pro filho dela, tampouco Ou pra quem quer que seja, ou pra minha mãe Pergunta se eu falei isso Não Primeiro que não é problema meu Segundo que eu podia gerar um problema na vida daquela pessoa Terceiro que eu não sei da vida dela Não sei o que, que a motivou a estar ali Eu podia julgar mil coisas, pensar mil coisas e falar dela Então, queridão, queridona Você tem que ter responsabilidade na sua fala então, mesmo que você esteja diante de fatos, a pergunta que eu faço é: aquilo que você vai falar que tem a ver com a vida de outra pessoa, com a história de outro ser humano, vai agregar em quê? Vai somar em quê? Soma alguma coisa? Eu acho pouco provável. A menos que você diga para a pessoa, se ela te perguntar, se ela não me perguntar, não tem nada com isso. Eu tenho certeza que ela mulher ficou se dormir. Sei lá com o tempo, né? Nunca, nunca a tratei diferente do que sempre fiz. Sempre a tratei com o mesmo respeito, da mesma maneira olhando nos olhos dela normalmente como se nada tivesse fiz de conta que eu não tinha visto e ela viu que eu vi não tinha como não tinha como dedicar desde cara do cara era um corcel dois postos você não sabe por porque é o 2. ela porra daquele para-brisa não tinha isso filme viu que não, não é você que é acostumado a fazer umas bobiças dentro do carro você bota em seu filme. você tá rindo de que Raquel é você pode fazer uma bobiça no carro naquele tempo não tinha isso, não, querido, não. E era as claras é muito bem mesmo que a pessoa tenha ferido você o que que você ganha falando mal dessa pessoa sabe o que acontece de novo a emoção sai de dentro de você bicho. não é pelo outro é pela sua saúde emocional foda-se o outro não é isso outro sacaneou outro te feriu outro foda-se né se você resolve falar bicho você contamina a sua energia você contamina as suas emoções você contamina a sua vida então não reclame de nada Outra dica, não reclame de nada. Outra dica, mude o seu discurso. Como também, né? Número 1, um, preste atenção às coisas boas da sua vida. É, há muitas coisas boas. Há mais razões na vida para agradecer do que para reclamar, queridão. De verdade, queridão. Então, olha para as coisas boas da sua vida. Número 1, um, galera do, do YouTube firme aqui. Número 2, em vez de falar do que você não quer, fale do que você quer. É, no início, deixa eu contar para você um, um, um segredo. No início vai parecer estranho, né? porque vai ficar incongruente, porque você tem um modelo de mundo negativo, você pensa negativo. Quando você começa a falar positivo, causa um conflito, porque o ser humano se liga, o ser humano tem a necessidade de ser congruente. Aquilo que ele é tem que ter a ver com o que ele faz, com o que ele diz. É uma necessidade. É por isso que algumas pessoas não são capazes de questionar as suas crenças, porque elas entram em crise. Por que elas entram em crise? Porque quando ela questiona aquilo que ela acredita muda, a um conflito, até que ela se adapte com aquilo, então no início vai parecer estranho quando você começar a falar diferente do que você pensa mas daqui a pouco o seu modelo mental muda é, porque você aprende pelo que fala aquela história de que uma mentira dita muitas vezes vira verdade, começa a abençoar a sua vida começa a falar, porra, coisas boas para você sobre o mundo, sobre a vida daqui a pouco o seu modelo mental muda é uma questão de prestar atenção ter comprometimento com isso e uma hora vai funcionar Outra coisa, atenção, cuidado com as palavras que você usa, porque elas para dar significado às coisas, ok? Palavras são é, mecanismos de enquadramento. Você enquadra as suas experiências, você dá significados a partir do que você diz. Então pensa antes de falar, sabe? Pensa antes de falar. Adquira isso, cara. Gente que fala, por isso que gente que fala demais, porra, é um negócio sério. Né? De vez em quando. É, porque. Já, falou demais, a chance de você falar bobagem é grande, bicho. Você pode defender com unhas e dentes porque você fala pra caralho. Aí você quer defender com unhas e dentes que falar demais não tem nada a ver. O risco de. É uma questão de. Melequência. Então, você tem uma pessoa que fala de menos e você tem uma pessoa que fala demais. Qual delas tem a maior probabilidade de falar bobagem? Não precisa você me responder, só no coração. Fala no seu coração. Eu tenho certeza, eu vou falar pra você, que é a pessoa que fala demais. pessoa que fala demais tem muito mais probabilidade de falar bobagem do que a pessoa que fala de menos do que a pessoa que usa a sua palavra com responsabilidade, a pessoa que usa a sua fala com responsabilidade. Ou escreve a tua pergunta aí, vou treinar, Tá dizendo a Geraldo Muniz, faça isso, queridona, Flávio Faria de Araújo, essa, pra, essa é para mim, ficar de boca fechada para não entrar as moscas. <risos> é, queridão, é importante isso. Falar demais é furada, bicho, é furada. Eu aprendi com os africanos uma coisa interessante, o, o, o, o ocidental é muito curioso, né? Então o ocidental fica fazendo pergunta, fica querendo saber da vida dos outros. É, a gente é assim, né? Funciona assim. E eu aprendi com os africanos a funcionar é diferente. Eu não fico perguntando da vida dos outros. O africano não te pergunta nada, a menos que seja absolutamente necessário. E ele não vai perguntar sobre a sua vida, ok? E ele se incomoda muito se você ficar perguntando o que não é do seu, do seu... Como é que chama? Não é problema seu, não é, da sua, não é você, da sua conta. Geraldina Moniz, e as pessoas falam uma coisa e fazem outra também? É a chamada incongruência, Querido é já dizia o filósofo Casuza, suas ideias não correspondem aos fatos é assim Patrícia Freire a queridona que, que sugeriu a o tema e sobre mudar essas crenças, queridona precisa fazer um trabalho é, de autoconhecimento né? de vez em quando surge essa pergunta aqui não tem jeito no, na jornada da plenitude eu tenho um módulo inteiro sobre crenças e valores de identidade inteiro tem que trabalhar isso né então você precisa primeiro Identificar suas crenças, reconhecer suas crenças, para depois transformar. Isso é um trabalho de investigação, é um trabalho de autoconhecimento. Não tem outro jeito. Inclusive, é, vai acontecer com você, como acontece comigo hoje, de saber da onde vêm as crenças. É, porque chega uma hora que você tem que separar o que é seu, o que é do seu pai, da sua mãe, o que é da religião, o que é da. Entendeu? Da onde vem aquela, aquela bomba atômica, que é a tua crença. Tem crenças que são, pelo amor de Deus tem crenças que são o apocalipse se, se existe um apocalipse é o sistema de crenças de determinadas pessoas agora cuidado viu que ele não Tem uma galera aí que diz que resolve crenças dos outros Uma galera que a quem eu designo denomino qualifico como co -coach. tem coaches sérios Claro que tem eu tenho alunos e amigos que são coaches sérios Claro que há agora tem mais cocô do que coach que diz que vai trabalhar a crença dos outros. Está arriscado ele instalar uma crença negativa em você, tirar positivo e instalar a negativa. Raquel Yankee, é para ir à academia 6 horas da manhã já não estava bem da cabeça. Eu também concordo. Você vê que, por isso o casamento dá certo. Pô, porque, ela, se ela, porque ela vai guardar 6 horas da manhã, bicho. Vai, tem, tem porrada e tudo, tem briga e tudo. Amandinha, queridona, depois de dito, tem como desfazer? Não. Tem uma fala de Salomão que eu gosto muito. Eu, de novo, só uma citação simples, filosófica. Quatro coisas não volto atrás. O três coisas: o tempo depois do de passado, a palavra depois de dita A terceira, eu não lembro o que é, mas eu me lembro a pedra depois da de tirada, a pedra depois da de tirada. Procura aí, Salomão, isso é Provérbios. Três coisas não voltam atrás: a pedra depois da de tirada, o tempo depois do de passado, a palavra depois de dito. Márcia Gabriele, minha mãe, ninguém presta para ela. Eu acho que é distimia. Cara, eu conheço uma pessoa, querido, para quem ninguém presta, é uma pessoa próxima da minha família, mas tem um padrão muito interessante. Ela conhece você, né? essa pessoa conhece você, ela vai dizer, poxa, poxa, a Márcia é tão gente boa, tão sussu, tão beleza pura, três meses, você não dura três meses, três meses depois você não presta, é um padrão, entendeu? é um padrão, e, e é engraçado, eu estou falando de uma pessoa burra velha, uma pessoa com, com experiência de vida, e ela não se dá conta, e eu também nunca falei porra nenhuma. porque ela nunca me perguntou, então se ela não perguntou, não é problema meu, é dela, eu não sou desse que sai, desses que saem por aí, tentando mudar a vida dos outros, absolutamente. Isso eu faço no meu trabalho, dentro do meu salão de treinamento, com os meus alunos, agora na jornada da plenitude. Aliás, eu estou muito agradado dela e aqui com vocês. É, Amandinha, quem reclama, clama duas vezes. É verdade, porque é exatamente isso, né? Como reconhecimento, como representar, representar de novo, conhecer de novo, clamar de novo. Fofoca, ferida mortal, chega na hora. Você da ferida mortal, você está sem vergonha, né? Fofoca é uma outra parada. Pa é Freire de novo, você sente antes, você sente antes, eita feitiço contra feiticeiro, claro, exatamente isso, a lógica é exatamente essa. Lu Alves, existem estudos sobre a cura através do diálogo dirigido ao DNA e ao sistema imunológico, existem estudos sobre a cura através do diálogo dirigido ao DNA e ao sistema imunológico, isso é sensacional, eu não sabia disso, eu vou pesquisar, se você tiver algum estudo desse aí, manda pra mim por favor no direct que eu quero saber, eu vou procurar isso aí. Me tiram a dúvida, se eu recebi uma indicação de um profissional e ele não me atendeu bem, eu posso chegar e falar mal desse profissional para quem me indicou? Cara, a pergunta é o que, que você ganha com isso? O que você vai conseguir é constranger a pessoa que te indicou. Né? E não é falar mal, você está falando a verdade, né? Mas se a verdade não é positiva, não soma em nada... Porque eu vou te falar uma coisa, o, o, o Monique Fernandes, queridona... Ele pode ter sido péssimo para você e ter sido excelente e ser excelente para o outro, entendeu? Ah, não, eu vou falar para ela, ela pra não indicar para mais ninguém. Aí ela indica para outra pessoa e a outra pessoa tem tá uma experiência sensacional, entendeu? É, é complicado isso. Camila Baltazar, impressionante o tempo e a energia que as pessoas gastam para dizer que fulana é gorda, o cabelo dela tá péssimo, a blusa tá horrorosa, blusa tá horrorosa, você viu? Não há utilidade alguma nisso. Pois é, cara. É uma, é uma, é um ganho emocional, sabe? É uma, enfim. No relacionamento amoroso como agir? você estava tá falando de quê? Da fala, e eu vou falar de relacionamento amoroso numa outra live que me pediram aqui, então se liga. Então, é, não, se a pergunta é direcionada a como se relacionar, eu vou falar nessa outra live, porque o tema dessa, agora se a sua pergunta tem a ver com, com fala, me diz que eu respondo depois. Eu falo muito, sou ansiosa, segura a sua onda, queridona. O nome dela é Isabel Santos. Geraldina Muniz, comunicar sem cobranças? cara cobrança é doença né cobrança vou cobrar o quê de quem eu posso cobrar de mim dos outros eu não posso cobrar nada a bebida entra a verdade sai procede o problema é o seguinte queridona a pessoa perde os filtros quando ela bebe entendeu esse é que é o problema todos os filtros do sujeito ele perde Marina forte é verdade que só conseguimos reprogramar nossas crenças com realinhamento mental ou forte impacto emocional o que que é realinhamento mental eu não sei o que é realinhamento mental impacto emocional eu sei o que que é. Mas não é necessariamente assim, é, só conseguimos, não. Primeiro eu tenho que saber o que é rendimento mental, me explica aí. Eu vou dar outra dica do Tamer, de Rubem Alves, a frase é atribuída a ele. A palavra só deve ser dita se for para melhorar o silêncio, fecha, fecha aspas. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora, um grande abraço para você, muito axé na sua vida, terça-feira a gente está de volta, vai botando pergunta aí que eu volto para responder nos stories, ok? Valeu, grande abraço. Oh <laughs>